Fala aí minha gente hoje eu tô trazendo esse joguinho aí para Android pessoal o AVP Evolution que é o Alien versus Predador um joguinho aí muito bom pessoal que tá com gráficos aí muito top acho que é um dos melhores gráficos aí que eu já vi para Android é, é um jogo que tá disponível aí na Play Store é um jogo pago se eu não me engano tá a 19 e pouco quase 20 reais aí e, mas tem uma maneira aí da gente estar tá baixando esse jogo de graça pela Play Store Pro. Vocês tem que desativar aí as fontes desconhecidas do aparelho celular e baixar aí pela internet é a Play Store Pro, beleza, pessoal? É, é um jogo aqui totalmente compatível aqui com o um controle GamePad. Eu tô usando o meu aqui, ó, que é o gamec G4S, beleza? Tô movimentando aqui, ó. Então, pessoal, eu peço aí que se inscreva no canal, dê aquele like aí para fortalecer, beleza? E vamos para o jogo aqui, então. Começamos uma arena aqui. Então, Olha lá, dois cantar pelo lado, pensar em um... Acho que é aqui. Pressione é um A, Pressione é um B. Então pessoal, não esqueça de dar aquele like aí, se inscreva aí no canal. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!